Oi galera, meu nome é César Severo e. tô aqui de novo! Então galera, vamos, hoje a gente já vai conversar um pouquinho, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho. Galera. Sobre o canal, então, tava dando. dei uma desanimada legal mesmo. dei uma parada, não tava me sentindo muito bem, fora alguns problemas eu decidi não gravar. E... Como funciona isso? Por enquanto eu decidi não gravar mesmo negócio. Só que... Aí algumas coisas foram mudando. O que mudou? Exatamente. Foram vocês. É, vocês... Gostaram muito de um vídeo meu. Até que vai estar passando aí no card. E... Tipo, quando foi começando, foi começando... Começou 7 mil. Eu falei... Ah, Cara, só tão um negócio e tipo, esse número começou a aumentar, começou a me assustar. Eu falei: Nossa, tem muita gente assistindo. E atualmente, nesse exato momento, estamos na na base dos 40 mais de 49 mil pessoas viram o vídeo. E, e eu fiquei muito feliz porque eu consegui, querendo ou não, consegui ajudar 49 mil pessoas, o que pra mim. É uma coisa que eu sempre gostei de ajudar as pessoas, não interessa do que, mas sempre gostei de ajudar, Gostar, é, sempre gostei de ajudar as pessoas com coisas assim, fazendo elas rir, fazendo elas aproveitar a vida, ou até com esse tutorial que vocês gostaram, e aí teve mais de 1.200 likes. Tem vídeo, juntando todos os meus vídeos, acho que não dá isso de like, o que também me impressionou demais. Mesmo eu tão desanimado, falei: Nossa, muito like, muito like. E eu falando: Nossa, que diferente, né? E cada vez aquele vídeo, aquele tutorial, eu, eu esclarecendo as dúvidas do pessoal, nos comentários, negócio, e o que que aconteceu? Mesmo assim, eu estava desanimado, mas o que mais me surpreendeu foi exatamente mil inscritos. Eu pulei de alegria aqui quando eu vi mil inscritos, eu falei, nossa, mil inscritos? Mil inscritos? Aí eu falei. Aí outras pessoas também me incentivando, falando, volta, volta a gravar e-mails. É, muitas outras pessoas, pessoas em assim, volta, falando volta a gravar, volta a gravar, volta a gravar. E vocês, e acho que todo mundo acabou me convencendo Pelos números, pelos agradecimentos, por tudo Então se eu vou voltar a gravar Não, eu vou voltar a gravar é por causa de vocês é... Só que eu vou mudar um pouquinho o canal O canal não vai ter mais pegadinha é, porque não, não é o que eu quero, né? O que vocês pediram. Vocês pediram muito vídeo de tutorial de cabelo, de moda, disso. E é isso que eu vou dar pra vocês. O canal não é mais meu. O meu canal já foi lá atrás. Eu tô voltando por vocês, então o canal é de vocês. Eu vou melhorar, colocar um novo canal... Mudar o nome, colocar uma vinheta nova, vai ser um novo estilo de gravar, um que nem eu entendo muito bem, é, vai ter novos temas, produtos, cabelos, modas, vai ter um monte de coisa legal, mas para moda feminina, quer dizer, moda feminina não, mas para moda masculina, é... então, antes de mais nada, né? vocês gostaram do cabelo? É, se vocês gostaram, ó, vai ter um card aí. Se não... Quem viu agora, acho que... vai... o vídeo vai sair acho que hoje à tarde, mas quem não viu, eu acho que ah. vai aparecer um card aí se eu. Não... Se o vídeo já apareceu no ar, vai aparecer um card aqui mostrando como é que eu faço esse penteado e mostro um pouquinho como usar o. A pomada. É.. Então, galera, antes de mais nada, eu acho que eu tenho que agradecer a vocês. Porque, como eu falei, não é os, as pessoas meu bestas, idiota, né? Que muitas vezes criativo o canal, mas sim agradecer pelas pessoas que agradeceram. As pessoas que eu ajudei e me agradeceram muito. Então, eu só tenho um agradecimento pra vocês. É, e até uma soma de palmas, porque vocês merecem, vocês mudaram um pouquinho eu, melhoraram. Aonde que eu tava desanimado, vocês vão fazer voltar, vou voltar com tudo mesmo. Tô pensando já em gravar, tô pensando em fazer algumas coisas bem legais pra... Até continuar ajudando vocês. Não vai acabar só naquele vídeo. Vai ter muitos outros vídeos que vai poder ajudar vocês. Muitos. Ajudar você, ajudar sua família, seu esposo. Todo em volta. Então... Eu só tenho que agradecer a vocês. Espero que vocês gostem. Podem mandar feedback. Não esquece de... Dar ok like também, que foi isso que me fez voltar também. É, comentem se tiver dúvidas Ideias Pode escrever aí nos comentários Que eu vou ler todas Não vou deixar de ler nenhuma Eu vou ler todas Todos os comentários eu vou estar lendo Um de cada vez e vou estar respondendo a todos Eu gosto de responder comentário Então vocês podem estar Eu vou dando uma atenção ainda maior Para esse canal Para o meu canal é, Ideias para os vídeos Dúvidas Pode falar que eu estou à disposição de vocês. Hum, quem, quer saber o vídeo que, quem quer saber o vídeo que fez eu voltar para o canal, vai estar tá passando aí também o card aí dele. E é isso. Eu tenho só que agradecer a vocês todos. Muito obrigado por isso. É... Atualmente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da nova notícia, né? E não se esqueçam de se inscrever. Ative as notificações. Agora pode ativar que vai vir novo vídeo. <risos> Ative as notificações que vai vir novo vídeo. É... Dá aquele like nesse vídeo para enviar para mais pessoas. Por enquanto é isso, e novamente muito obrigado por tudo galera, muito obrigado mesmo.